Fala Família T.W. Tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o canal. E preste atenção. Hoje eu vim falar sobre a Found Trading Plus. Como vocês sabem, quero fazer um vídeo muito rápido e objetivo. A Found Trading Plus é uma nova mesa proprietária que tem ótimas avaliações no Trust Pilot, tá? Que está conseguindo bater de frente com algumas outras mesas proprietárias. Por exemplo, a Mint Fund, que hoje mesmo está saindo um review sobre essa mesa. Gente, preste atenção. Eu estou postando três vídeos de uma vez só. Então quando você terminar de assistir esse vídeo, já vai assistir o outro, tá? Voltando para o vídeo. A Fold Trade Plus, ela tem três modelos de teste, tá? Um deles é o Trade Experience, que é basicamente um modelo de teste onde você tem apenas uma fase, tá? Para ser aprovado, ou seja, você já sabe como funciona a mesma proprietária, né? Você paga o teste, faz o teste, quando você bate a meta, você consegue ter a conta real. Então, basicamente, é assim. Só que tem alguns detalhes. É, na minha opinião, é, é muito vantajoso e, ao mesmo tempo, não é. Eu vou te explicar por que é vantajoso. É vantajoso porque você tem apenas um teste, tá? Segundo ponto vantajoso da Found Trade Plus é que ela não tem aquele período mínimo de dias operado, nem máximo. Por exemplo, mesmo proprietária como a FTMO, uma Forex Found, Default Trade e várias outras, é tipo assim, primeira fase você tem 30 dias para ser aprovado, você tem mínimo de 5 dias para operar. A Found Trade Plus é totalmente diferente. Então ela dá a regalia, mas também ela tira alguns benefícios seus. Eu vou explicar qual o benefício que ela tirou. O primeiro é a alavancagem, você pode perceber aqui que é 1 para 30. Outras mesas proprietárias, normalmente é 1 para 100, tá? Outro detalhe importante é a questão do drawdown. O drawdown dela é bem menor e ainda é relativo. Se você não sabe a diferença entre o drawdown pro equity e pro account balance, que é o que é muito utilizado na FTMO e também muito utilizado na MyForex Found, com certeza você também não sabe sobre o drawdown relativo da Found Trade Plus mas eu vou explicar aqui bem rápido para vocês. Pessoal, então essa questão da alavancagem, hum, dá uma batida forte, tá? Você tá numa alavancagem ali de 1 para 100 em algumas mesas, de repente você tem 1 para 30, você tem um profit aí de 10%, levando em consideração que seu drawdown é menor também, o drawdown diário é 3% e o total é 6%, como vocês podem perceber. Sobre os preços, é uns preços assim, razoáveis, tá? Mas como é um, uma fase só, tá ok. Outro ponto interessante é que ele tem um Skill da hora e também tem um Profit Split muito bom, inicial de 80% chegando a 90%, tá? Então, assim, outro ponto positivo dela é também as plataformas, né? Ela oferece o TradingView que é além do MT4 e MT5. Pra quem não sabe, o Meta3D 4 e 5 tá passando por alguns problemas aí na Apple, por exemplo, no meu Mac e também no meu iPhone, eu não consigo acessar eles atualmente, tá? agora sobre o outro plano tá vamos falar sobre o plano advanced trader né que é um plano de duas fases aquele plano mais tradicional o que é que ela trouxe de novo primeiro Profit Split de 10% a mais inicial outras mesmas proprietárias você começa com 70% essa aqui tu já começa com 80 tá o mínimo de dias ela tirou e o máximo também ela tirou tá o mínimo de dias e o máximo também agora a alavancagem continua 1 para 30 uma plataforma a mais que é o TradingView e é uma excelente plataforma por sinal. O Drawdown, ela conseguiu equalizar ali em relação às outras mesmas proprietárias. E sobre os preços, cara, os preços estão justos, mas ao mesmo tempo em relação à alavancagem eu não acho tão justo. Mas são duas fases. Entre o Advanced Trade e o Experience Trade, o Experience ele consegue, na minha opinião, dar uma facilidade maior para você ser aprovado. O outro modelo é o programa Master Trade. É um, um programa onde você consegue ser financiado instantaneamente. Para mim, não vale a pena, tá? Mas para quem quer ser financiado instantaneamente e ter uma regalia a mais, você que é um trader experiente, já fala tudo aqui, é master trader, um cara que já é já tem um conhecimento no mercado. Aqui ele está uma alavancagem de 1 para 30, tá? Vou tirar aqui o a translator. Alavancagem de 1 para 30, não tem processo de avaliação, você tem um trade envio. Porém, o seu Start Balance, ele começa a partir de 5%. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês, tá? Você começou com a conta de 100K, certo? Se você fazer 5% de uma vez só, você não vai poder fazer saque. Porque se você fazer saque, você perde a conta, tá? Porque vai dar o drawdown ali, certo? Então, a, a conta começa a partir dali para frente. Então, você vai ter que abrir aspas... É, pelo que eu entendi aqui, não retirar lucros no início, para que esse lucro sirva como drawdown. Então, esse Start Balance, você tem que sempre se atentar aqui, tá, pessoal? É, sobre o programa de... tem um programa aqui que é interessante, pessoal, que é o programa de Scaling, tá? Deixa eu só observar aqui. O, pro... o programa de Scaling dele, pessoal, é, Meu, é surreal. É assim, ó, por exemplo, você tem uma conta de 100K, certo? Você chegou no Start Balance, que é 5%, e depois chegou a fazer 10% da conta. Se você não retirar esses lucros e deixar esses lucros lá, é, em até 48 horas, eles, eles dobram a sua conta. Sua conta vai para 200k, certo? Porém, você não vai poder sacar mais aqueles 10 anteriores. Lembre-se disso, tá? E aí você já tem é, uma nova conta dobrada praticamente aí, né? o scaling, né? E, consequentemente, sempre que você chegar a 10% e você não retirar o lucro, você já consegue... É, ter o, a sua conta dobrada, então isso aí é muito diferente. Agora, sobre o, o, a Found Trade Plus, uma coisa que eu achei interessante é que os founders eles estão aqui, né cara? Já estão aqui de cara, né? Ela está sediada lá em London, né? Aqui também tem o, é, o Number a Company né, deles. E eu achei muito bom eles botarem a cara e etc. Não, não dá para saber se é eles mesmo, mas a gente dá para dar uma pesquisadinha aí, né? Um cara que está desde 2008, enfim, etc, mais 10 anos de mercado. Enfim, a Found Trade Plus ela é uma ótima mesa proprietária. Dá para bater de frente em cinco as principais mesas proprietárias, que é FTMO, MyForexFound, etc. Mas eu vou falar sobre outras mesas também para você. Por exemplo, a Mente Fund, que provavelmente você vai conseguir acessar o vídeo aí em cima. Ó, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, dar um like. Qualquer dúvida que você tiver, só comentar. Pessoal, preste atenção. Se você quer se tornar um trader Found, quer participar de uma comunidade que veste a camisa, não se esqueça de participar da nossa comunidade, ok? Tamo junto, valeu!